Olá! Bem-vindos a um novo vídeo e a bordo da Laranjinha e hoje o vídeo vai ser para eu vos falar destes meus pneus do Scorpion Rally, ok? Do Spirelli Scorpion Rally. Várias pessoas já me têm pedido, pá, e vai ser hoje, pá, eu ando sempre aí a adiar e isto não pode ser adiado porque é um vídeo até relativamente fácil de editar, não é? Um, é muito fácil de editar e como veem eu meto-me nestes quelhos assim porque tenho estes pneus e são muito mais fáceis, muito mais seguros do que os pneus originais da Duke, não é? Os pneus mistos ou então os pneus assim já com um bocadito de ataque são muito melhores para vocês uh, fazerem incursões fora da estrada, não é verdade? Por isso, vamos, eu vou parar aqui, até vos vou mostrar aqui assim... Porque estes pneus eu estou arrependido é de não os ter metido antes, não é? Porque até vamos aqui para terra batida, que aqui tem terra batida, e é disto que eu gosto, o meu canal tem um montes de vídeos em é todo o terreno, pá, todo o terreno é terra batida, não é? Porque é, opa, é uma aventura, é, uma, é mesmo, mesmo porreiro uma pessoa ter uma moto e poder explorar aquilo que quer, não é verdade? Olhem para isto, isto tem uma descida acentuada e eu com os pneus normais de Duke se calhar não vinha aqui esta velocidade, ok? E depois vou trabalhar aqui a fundo agora... Aí está, bem, ele agarra bem, claro que agarra bem, aconselho vivamente estes pneus, vamos parar aqui, vou fazer um 360 à moto. Assim mesmo aqui assim, ok, vamos para um ponto morto, aqui, vamos ligar, vamos para não fazer barulho, ok. Ai! Ai linhas, linhas! Olha, estou a ser assim que eu tenho aqui a barriga cheia de coisas, cheia de compras, coisas, não trouxe a top case. Aqui estão os pneus, os Pirelli Scorpion Rally STR. Pá, tem um piso 5 estrelas, vejam bem, isto é um pneu que dura uma vida, muito grosso, não é? Muito grosso. E eu acho que dá um look agressivo à moto. É claro que para quem está habituado a ver a Duke com os pneus slicks, os pneus mais slicks, antigamente ainda eram mais slicks. O meu início, o meu de início, é o mesmo slicks de todo. Com este, é claro que, agora tem aqui um piso totalmente diferente, mas já dá para ver que conseguem arrancar aqui pneus, o paralelo no meio disto tudo, não é? Podem fazer à vontade isto, que este pneu agarra muito bem. Na estrada normal, também agarra, pá, quer esteja chuva, quer não esteja, o asfalto também ela agarra bem, e, e é um pneu relativamente uh, soft. Se calhar gasta tanto, mas como tem um piso muito grande, muito alto, vai durar muito tempo também, não é? Eu com os pneus normais da Duke faço 20-25 mil km e estes vão durar mais, claro. <risos> vão durar mais. Pá, depois, tem outro benefício, é que em paralelo também é muito bom, não é? O pneu slick se calhar escorrega mais e isto com o paralelo agarra muito melhor. Apanhando areia, apanhando pedras, também é o ideal. Por isso, opá, eu aconselho isto, não é? Se vocês gostam, se gostam de fazer incursões fora de estrada, é o ideal, é o ideal isto. E depois, em autoestrada não se nota nada, não faz ruído de barulho, não faz nenhum ruído, não faz trepidação nenhuma, apesar de dizer assim, vocês não notam rigorosamente nada, pá, eu acho que é um pneu ideal para quem gosta, claro. Não é? Depois, há outra cena que também é porreira, que é o, o facto de, como tenho aqui, muito, muito ponto que não tem contacto não é, com, com o chão, se calhar, não é se calhar, é <risos> percentualmente, há menos probabilidade de, de vocês furarem um pneu com isto, não é? Porque podem se calhar pegar numa tachinha e ela pega aqui e já não fura o pneu, enquanto se o pneu fosse slick é mais fácil furar. Pá, é isto tudo que vocês têm que ter em conta, ah, lá está. Este pneu depois também é assim um bocadito caro, mas porventura se vocês quiserem ou quiserem apressar, ah, podem ligar para a moto a três tempos. Que de certeza que se soube você é essa, vocês dizem que vão, vão da minha parte e ele não acerta que vos arranja um preço mais em conta para este tipo de pneus. Ok? Bah, maltinha! Era este o vídeo que eu tinha para fazer uh, dos pneus. O pessoal vai pedindo aí, eu vou adiando, vou adiando e chegou a horinha. Por isso, vamos agora por aí acima. Como viram, estes pneus agarram bem, são seguros, por isso aconselho vivamente. Ok? Vá, maltinha, não tenho mais... Ai que eu não consigo entrar assim Não tenho mais... Peace and Love e fui! Vamos lá passar aí, para acelerar, a subir... Ainda vamos descer mais um bocadinho. Vamos, descer mais um bocadinho. Vamos travar, vamos lindos, travar a fundo, com ABS... Vamos a é embora... É lá! Mas ele segura-se bem, segura-se mesmo bem, com o pneu slick era impossível vocês fazerem isto! Opá, eu aconselho vivamente a meterem este painel, ok? Vá! Agora é que é, não tenham mais! Peace and love e fui malta! Era que resbala malta! Isto é mota aço, pessoal, mota ah! Explorem! Essa é essa outra mensagem que eu vos queria passar! Explorem tudo o que têm para explorar com a vossa maltinha, ok? Vá! Agora aqui é que novo and Love! E fui! Vá! e volta! Pelos caminhos de Portugal Eu vi tantas coisas lindas e o um mundo sem igual